Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Nós celebramos neste domingo o quarto domingo do tempo pascal. E muitas nós estamos conhecendo são as imagens de Jesus. O caminho, a verdade, a vida, o pão descido do céu a imagem do Deus Invisível, o Crucificado, o Deus Menino, o Rei Universal, o Pobre, o Juiz do Juiz Universal, o Irmão e assim por diante. Hoje aparece uma outra imagem, a imagem do Pastor. O pastor era uma figura muito importante na cultura do tempo de Jesus. No tempo de São Francisco de Assis, na Alta Idade Média, nos anos de 1200, as imagens de Jesus que predominavam na espiritualidade popular da época eram imagens divinas do Cristo ressuscitado, o reino juiz universal, o anjo do sexto sigilo, eram imagens de Cristo que não se podia seguir. Você apenas se colocava diante dele e esperava o julgamento. Em São Francisco de Assis, foram resgatadas as imagens humanas de Jesus. O menino do presépio o crucificado, o caminho, o bom pastor, este Jesus pode-se seguir e torna-se um caminho, torna-se uma estrada de vida. E para São Francisco seguir este caminho, seguir as pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, foi a sua regra de vida. Nessa estrada encontramos caminhos de vida e descobrimos que ele é, de fato, um bom pastor. Somos cuidados, cuidados carregados por ele nas estradas da vida. Descobrimos a beleza de sermos irmãos e irmãs do filho de Deus e discípulos seus, ser cristão